loto que está em campo, tanto que seja o seu nome, venha a nós ao voto Preta tá no braço é luto em toda a favela Missa de sétimo dia é hoje aqui na capela E pro seu anjo da guarda eu vou acender uma vela E preparar o coração que hoje a saudade pega Oh, onde cê tá? Onde que foi? Olha onde cê foi parar? Mas lembro bem que sua mãe por várias vezes tentou te ajudar Hoje só lembrança fica e chega até judiar sempre preferia a vida bandido, poder paralelo Olha onde cê tá E o clima ficou sinistrão do lado de cá E o que fizeram com você assim não vai ficar Não vai passar batido com a saudade judiou Descanse em paz meu velho amigo Esteja ao lado do Senhor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 de sétimo dia hoje Aqui na capela Que pro seu anjo da guarda Eu vou acender uma vela E preparar o coração Que hoje a saudade pede